Quebrou a moto e não quis pagar. Desculpa tá tá? é que a gente achou no shopping, era aqui. Como é que eu vou isso Como é que Ah meu, Cadê o quê? Ah, eu o que? cara. Você é responsável, hein? Aí, eu, Ela abriu do nada, porra, a porta. Oi? Ela abriu a porta do nada, eu nem pensei que ela ia sair, pô. E aí meu amigo ou minha amiga, quem estava errado? O motorista que estava dirigindo o veículo, o motoqueiro que estava andando na faixa da esquerda fazendo ultrapassagem pelo corredor, ou os, as passageiras que estavam abrindo a porta sem olhar para trás. E aí, quem estava errado? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E juntamente eu vou te mostrar um método, uma, um meu é o ponto chave para você nunca ter essa dor de cabeça inclusive a maioria dos carros tem essa opção e você vai aprender a partir de agora vamos lá é super rápido eu prometo que eu não vou enrolar nada para te mostrar vídeo super curto vamos lá ó presta atenção eu vou sair aqui do meu carro e olha só eu vou abrir aqui a porta de passageiro, eu vou entrar aqui, ó, na área de passageiro, beleza, tô aqui, ó, na parte onde os passageiros sentam, beleza, e eu vou te mostrar o seguinte, se o motorista bloquear a porta, vamos supor, ó, eu vou, eu vou bloquear a porta aqui, ó, ó, presta atenção, a porta tá bloqueada, do lado de fora ninguém abre, mas se o passageiro tentar abrir, ó, também não vai, mas se por acaso o motorista desbloquear as portas como na questão desse carro aqui quando eu desbloqueio ali, as portas se abrem, beleza, mas existe uma técnica que mesmo o motorista desbloqueando a porta o passageiro ele não consegue abrir, e eu vou te mostrar aqui agora quer ver ó, olha só ó, porta tá bloqueada vamos abrir aqui ó ó, tá vendo? abrir e ó não tá abrindo ó já desse lado aqui, ó. Tá bloqueado, ó. Ó, beleza. E ó, aqui já abre, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Agora eu vou te mostrar como é que você faz isso. E eu, inclusive, agora eu vou ter que sair pelo outro lado. Ou, vou fazer o seguinte, pera aí. Deixa eu pegar a chave aqui do carro. Porque eu esqueci de pegar a chave. Eu saí do carro e esqueci de pegar a chave. Então vamos lá. Ó, eu vou mostrar para você aqui. Ó. Tá vendo aqui, ó, geralmente os carros, eles têm esse sistema de trava de segurança para, para as crianças, né, não abrirem as portas. Se você vier aqui, ó, e bloquear, a pessoa que estiver do lado de dentro não consegue abrir a porta do lado de dentro, só do lado de fora. Do lado de fora eu consigo. Agora, do lado de dentro, fechou aqui, ó, porta tá aberta e, ó, não dá para abrir. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o seu carro e não vai deixar nenhum passageiro sair pelo lado esquerdo. Bloqueia esse lado esquerdo do carro e deixa apenas o lado direito desbloqueado. Assim os passageiros vão ter que, por mais que eles sambem no seu carro aqui para poder sair, mas pelo menos você nunca vai ter essa dor de cabeça de alguém abrir essa porta do lado esquerdo e acabar causando um prejuízo que provavelmente poderia ter sido evitado, beleza? E claro, você motorista tem que sempre prestar atenção em tudo, você deve conduzir o seu passageiro a todo momento, você deve olhar sempre no retrovisor, às vezes os passageiros realmente são burros mesmo, eles abrem a porta e estão nem aí, então você deve falar, ó, oh, tá vindo o carro, espera um pouco, não abre o lado esquerdo toda vez que você parar o carro. E essa é a dica de hoje, gostou?